Estamos aqui na Feira do Colonial, mas infelizmente a fiscalização está ali. Até agora não veio a feira aqui. Já liberaram para o cinema. e aqui para o povo que precisa da feira, porque um dia que põe a feira é o dia do dinheiro da, da, da semana, né, Marrom? O povo está bem indignado com a fiscalização e com a polícia que está aí atrás. Então veja bem, quem vende aqui nessa feira são pessoas que realmente necessitam, são pobres pessoas de, de baixa renda que pegam suas coisinhas para vir, vir vender aqui. Às vezes tem pessoas que vendem até o tecido da casa para tratar da, da família. Infelizmente a gente vê o shopping cheio, o calçadão cheio, as praias cheias e aqui essa, essa, é, essa, essa descalço com as famílias mais pobres de São José Campos, que é a feira, a maior feira do Val do Paraíba, a segunda maior feira do, Val do Paraíba fechada por imposição berça, é, só atende os interesses ricos e as pessoas mais precisas fiquem desassistidas pela, pela prefeitura. Olha a situação, tem fiscal e guarda municipal para impedir a maior feira do Vale do Paraíba. Os moradores aqui no entorno que precisa, porque a prefeitura não fez nenhuma política social compensatória, nós estamos vendo aqui os funcionários vindo aqui a pedido do, da prefeitura para fiscalizar e prender. Então, são vários moradores que vêm aqui, várias pessoas sobre esse campo que vêm nessa feira e estão tá se virando, indo para outros locais para tentar sobreviver. Então, acho que é um pedido da população para liberar o mais rápido possível essa feira, porque muitos pais de família dependem dessa feira para sobreviver.